E hoje, no vlog da Biblioteca, nós vamos falar sobre Commander 1 vs. 1. Dual Commander. É, Commander francês. Eu não sei. A Storm TCG apoia a Biblioteca de Alexandria. Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. No dia 3 de maio, Brian Hawley anunciou a oficialização do formato Commander 1v1 1 para o Magic The Gathering Online. Em artigo, ele não só anunciou essa oficialização, como também anunciou uma banlist própria para esse formato. Não só isso, ele causou uma certa confusão na comunidade de Commander, falando que essa lista seria válida também para o Commander Multiplayer. Mesmo com Brian tentando dizer que as listas de banimento para o MTGO não afetariam a vida dos jogadores de Commander físico, a comunidade mais uma vez enlouqueceu. Pra variar. Alguns jogadores afirmaram que essa lista, muito provavelmente, ia sim afetar o Commander Multiplayer físico, afinal de contas, algumas pessoas especulavam que os jogadores iam começar a respeitar a lista do MTGO e não mais a lista do Comitê Oficial de Commander. Para quem não sabe, o Commander é um formato que é mantido e regularizado por membros da comunidade como nós. Oficialmente a Wizards não tocaria no formato, ela apenas uh, promove e apoia, mas no momento, agora com essas modificações do MTGO, as pessoas têm medo que a Wizards queira abocanhar o Commander para ela. Mas ontem, dia 5 de maio, esse mesmo anúncio sofreu uma atualização por um outro membro da Wizards. Nessa atualização, Chris Kiritz, que é coordenador de produtos sênior do Magic Online, resolveu intervir e tentar tranquilizar os jogadores em relação a essas especulações. E lá a Chris deixou bem claro que a Wizard jamais tocaria no formato que a comunidade mantém e que foi uh, criado e é mantido até hoje pela comunidade, porque, bom, a Wizards não seria tonta, não é? Também no mesmo artigo, Chris deixou claro que essas alterações na Banish não são permanentes. Ele falou que haveria um começo de testes a partir do dia 10 de maio, mas que até o lançamento de Hora da Devastação, essas modificações provavelmente seriam alteradas, Haveria mais modificações, mais alterações nas banistes, a fim de ver se o formato se equilibra e quais as necessidades que o formato vai encontrar com essas novas listas de banimento. Outra coisa que eles também vão testar é o formato das partidas. Se de repente o melhor de 1 um, ou o melhor de 3 é a melhor forma de jogar o Commander 1 vs 1 e o multiplayer também. E são coisas, pequenas coisas que eles vão dar uh, atenção, para as quais eles vão dar atenção no Magic Gathering Online. Mas a respeito das listas de banimento, muita gente reclamou que alguns cards foram banidos sem necessidade e outros que deviam ser banidos não estavam na lista. No artigo original por Brian Hawley, uh, nós temos as listas completas separadas por tipos de card. O primeiro tipo contemplado são os aceleradores de mana. Entre as manidas nós temos Black Lotus, Channel, Fast Bond, Gaia's Cradle, Mana Crypt, Mana Vault, Mishra's Workshop, Mox Emerald, todas as Moxies, na verdade, uh, Soul Ring e Tolarian Academy. Outra categoria seria uns facilitadores de combos. Dentre eles nós temos Bazar de Bagdá. Doomsday, uh, In Tomb, Food Chain, Gits Ungiven, Hermit Druid, Protean Hook, Survival of the Fittest, Time Vault, Tinker e Yagmot's Bergen. Acho que meu inglês é esquisito, mas ok. Também temos uma lista de comandantes que são considerados opressivos para o Magic The Gathering Online, pelo menos de acordo com esse artigo. São eles Archon Daxon, Braids Cabal Minion, Duravi, Imperium Tactician, Edric, Spymaster of Trust. Eryo, Suratami Ascendant, Grizzle Grizzlebrand Grizzle Brand, não Grizzle Band. Eu poderia fazer uma banda de black metal chamada Grizzle Band. Vou anotar essa ideia. Hofelos, Lenoir Emissary, Ethan, The Wanderer Bard. Tem um bardo? Tem um bardo em Magic que eu não sabia? Isur, The Enchanter. E outros cards banidos, a categoria até é Other, outros, é Ancestral Recall, Back to Basics, Balance, Humility, Caracas, ou Caracas, né Caracas, que carta legal, é Library of Alexandria, eles não gostam da gente, é Mana Drain, Mind Twist, Mote, Natural Order, Necropotence, out of Druids, Serra Ascendant, The Tabernacle of Pendrel at Pendrel Vale e Time Walk. Há também alguns bans que vão ser uh, colocados exclusivamente para o multiplayer. São cinco cartas apenas. Biorhythm, Limited Resources, Painter's Servant, Sensei's Divine Top e Trade Secrets. No artigo eles também dão detalhes sobre o custo da participação em eventos, no MTGO para esse formato de Commander 1 vs 1 e outros detalhes você pode conferir esse artigo aqui embaixo na descrição vou estar deixando um link para vocês jogadores de Commander, eu preciso saber a opinião de vocês o que, que vocês acham dessa ação da Wizards de sancionar o que a gente chama por aqui de Dual Commander no Magic the Gathering Online vocês acham isso positivo ou acham negativo o que, que vocês acharam dos banimentos exclusivos para esse formato uh, vocês acham que cabe justamente essa separação entre online e Físico, por favor, deixem a gente sabendo aqui embaixo nos comentários. A opinião de vocês é muito importante para nós. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um joinha aqui embaixo para a gente ficar sabendo e produzir mais desse conteúdo para vocês aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos. E compartilhe nosso conteúdo com outros Planeswalkers, são vocês, através desse gesto maravilhoso que fazem com que a biblioteca cresça e se desenvolva para se tornar um lugar melhor para todos os Planeswalkers do multiverso.